Bom, galera, nos comentários dos meus vídeos, vocês têm me pedido muito, muito, muito, muito mesmo para analisar o jogo NFT Mystic Poker. Então, já que eu vi que a comunidade desse jogo tá forte, muita gente pedindo para esse jogo, eu resolvi procurar para saber mais desse jogo e trazer aqui no canal para vocês. Então, vamos lá, que no vídeo de hoje eu vou fazer a análise completa. Vamos que vamos! Então, para começar, galera, não tem muito segredo. Tô aqui no site do projeto, vou deixar os links necessários para você conferir na descrição. E aqui fala do Mystic Poker ganhe BNB segurando o Mystic Token, que é o token aqui do projeto, então o Mystic Poker fundirá os modelos tradicionais de poker com o mundo das criptomoedas, maximizando a chance de sucesso, então não tem segredo galera, é um jogo de poker na blockchain, tá bom, e você pode ganhar BNB rodando aí o token deles, que é esse Mystic Token, então esses são os pontos principais de início. E basicamente aqui a gente tem o token, então, Mystic Poker, que a abreviação dele seria MYP. Então a gente tem aqui o gráfico dele na Binance, tá bom? A gente pode ver que ele tá subindo aqui 19,47% aí nas últimas 24 horas. Então é bem legal, o gráfico tá em vários lugares de importância, de relevância. Isso é bom para o projeto, para divulgação do projeto, Pra a gente sentir aí um potencial no projeto, né? Algo legal aí do projeto. Então tá aqui na Binance, né? Como vocês estão vendo. A gente tem aqui o gráfico também na Coinbase, tá bom? Então, como vocês estão estão vendo aqui também e também aqui na cripto.com a gente pode ver tá bom então a gente pode ver que realmente nas 24 horas tá tendo uma subida tá bom isso é bom significa aí ó 20% de subida praticamente significa que a galera tá gostando aí do projeto o marketing deles deve estar tá trabalhando então aí nesse momento que eu tô gravando um vídeo é um momento aí de subida mostra que a galera tá animada né tá positiva aí para o caminhar do projeto o toque também já aparece aqui na CoinMarketCap, cap tá então mesmo gráfico aí em todas as redes que a gente viu aqui tá tudo certinho tudo bonito bonitinho. E também aqui na Poconha a gente pode ver, né? Inclusive a gente pode ver certinho aqui o supply de 100 milhões e o market cap de 343 mil dólares, ok? Também temos o token aqui na Swap, tá? Posso estar importando aqui, ó, MIP. Basicamente aí, né? 1 por 0.003 centavos de dólar, ok? Então, basicamente, a partir de um você já pode estar tá adquirindo, certo? E, bom, aqui no light paper deles, a gente pode ver alguns pontos aí do token tá? e tudo mais, que eu vou estar tá lendo para vocês, lembrando que você pode ver mais detalhadamente aí na descrição. Então, temos, por exemplo, a questão de redistribuição de dividendos Mystic Poker, tá? Então, o Mystic Poker está trabalhando em um sistema revolucionário, baseado em padrão de pagamento de dividendos que o sistema deles reivindica automaticamente o valor devido a cada titular. Então, para cada transação, que a taxa de 12% é paga durante a venda. Então, 5% é usado para comprar BNB, que é pago automaticamente em dividendos aos titulares, 2% vai para o marketing, 2% é alocado para pool de liquidez bloqueada e 1% de desenvolvimento, além de queima de 2%. E tem a taxa de 6% paga na compra, onde 2,5% é usado para comprar BNB, que é pago automaticamente em dividendos aos titulares, 1% para o marketing, 1% alocado para pool de liquidez bloqueada, 0,5% de desenvolvimento e 1% de queima. Queima, ok? Também tem vantagens para os compradores dos tokens, tá? Então tem, por exemplo, a distribuição justa de ganhos, então os ganhos são distribuídos pela rede blockchain, não pelo gerente do cassino, estritamente de acordo com as regras do jogo. Então caso o token crowdsale não colete cap, todas as transferências são devolvidas. Também tem instante, né? então uma das principais vantagens oferecidas pela rede Mystic Poker são as transações mais rápidas e com um custo próximo de zero. Então você pode enviar a criptomoeda para qualquer pessoa em qualquer lugar com um tempo de transação extremamente rápida, que é quase instantâneo. Absoluta transparência e dependência, então o básico da solução da tecnologia blockchain, os resultados de cada jogo. Os jogos são verificáveis no registro aberto da blockchain e não podem ser manipulados. Também tem chance justa para cada jogador. O jogo é baseado em combinações totalmente aleatórias recebidas da blockchain então é seguro e não pode ser manipulado. Falam também da privacidade pessoal e liberdade do grande controle corporativo na área digital, é a prioridade deles. Então o Mystic Poker é sua própria moeda digital, privada e segura. E a plataforma é totalmente integrada, né? Então eles desenvolveram uma arquitetura de plataforma que permite a eles implementar rapidamente qualquer jogo em contrato inteligente e adicionar o sistema de pagamento e serviço de terceiros e etc. Aqui também a gente tem o Tokenomics, né? Então fornecimento total de 100 milhões, recompensa do jogo da carteira é 23%, investidores da carteira é 7%, dev da carteira é 4%. 4%, marketing na carteira, 3%. Equipe na carteira, 1%. Liquidez, 24%. E a pré-venda, 38%, tá? Bom, galera, outro ponto bacana aqui pra falar desse projeto pra vocês é o time, tá? Então, o time é totalmente público, tá? Tem as fotinhas aqui de todos eles, os nomes. Tem acesso ao LinkedIn, ao Twitter, tá? Então, tem o Julien Berramu, José Júnior, Haroldo Júnior, Bruno Barreto, Bruno Wilger, Kelly Souza e Ricardo Miranda. Então, tá tudo aqui pra você acessar, beleza? E os devs, galera, como eu falei pra vocês, muita gente pediu pra eu tá estar falando desse projeto aqui no canal, então entrei em contato com os devs, pra poder ver realmente, falar com eles, então eles falaram que eles fazem amas, eles mostram a cara nos amas, tá? Eles dão um cara-tapa no projeto então eu achei legal isso daí deles ok? Porque realmente, eu não ia trazer um vídeo aqui de um projeto que os caras se escondem e tudo mais, né? Que a gente fica com medo né? De, de ser um scan, algo assim mas eles mostram a cara, então isso dá uma segurança pra gente, tá? Bom, aqui a gente também tem um roteiro, tá bom? Então basicamente começou no terceiro trimestre de 2021 iniciou o projeto, teve que criação de infraestrutura técnica desenvolveu a lógica do servidor, a plataforma e o design. No quarto trimestre, teve evolução do contato inteligente, teste de contato inteligente, criação do light paper, lançamento do site, lançamento nas redes sociais e criação de mascote. Então, o primeiro ponto é legal, a gente vê que já está desde o terceiro trimestre de 2021, esse projeto está até agora aí no ar, né? Então, tem um bom tempo já eles trabalhando, isso eu acho bom, tá ligado? Porque você já tem ali um certo tempo do projeto. E agora, no primeiro trimestre de 2022, está quase acabando, foi a pré-venda, lançamento na PancakeSwap, campanhas de marketing, marketing, estabelecimento de parceria, lançamento da plataforma NFT, lançamento dos decks da NFT e a listagem na Core Market Cap. Isso é bom também, que tá tudo cumprido aqui. Então eles estão cumprindo o um roteiro, isso é importante, tá? E agora a gente vai começar o segundo trimestre, eles vão fazer o lançamento da plataforma de stake de NFT, mercado de NFT, lançamento da primeira versão do jogo, listagem na CoinGecko, listagem da segunda versão do jogo, vai ter pré-anunciado torneio aí, torneios semanais, e também vão iniciar o desenvolvimento do aplicativo móvel, ou seja, vai ter a versão para celular. Então assim, parece que eles estão ali dentro do prazo e fazendo tudo ali para o projeto cada vez crescer mais. Bom, aqui a gente tem a parte do Mint, né? Pra você tá mintando o um seu deck, tá bom? Então tá aqui Mystic Poker, tá bom? As vendas tá em Live Now. Então aqui ó, pra você comprar um deck, 0.61 BNB tá aqui. Você clicaria em Mint NFT, tá bom? E basicamente eu falei com os devs, esse progresso aqui tá em 11.43%. Então basicamente eles vão ter 350 unidades. E eles estão dividindo em lotes, tá? Esse primeiro lote tá sendo 50 unidades. Então batendo mais ou menos aqui 14%, foi vendido tudo dos primeiros lotes. Então tá em 11.43%. Ou seja, tá basicamente quase tudo vendido aí do primeiro lote. Isso também é bom. Mostra que a galera tá comprando, o projeto tá tendo investidores, tá tendo pessoas que acreditam no projeto. A meta inicial deles aqui de 50 lotes tá basicamente quase vendida. E pesquisando aqui no Google, galera, Mystic Poker, vocês podem ver que aparece aqui já no início aqui da pesquisa. Isso é bom também, mostra que o marketing tá bom, tá sendo bem feito ali, os trends do Google, eles estão sabendo ali fazer o marketing e posicionamento aqui no Google, ok? Então, isso é bom né, para novas pessoas que tá entrando no projeto, para pesquisa fácil e divulgação. E galera, basicamente essa foi a análise do vídeo de hoje, tá? Então assim, considerações finais. Então assim galera, eu acho que o projeto tem um potencial de valorização a longo prazo, tá bom? Porque ele tem um baixo supply e market cap, tá? É um jogo de poker, tá bom? Então, assim, muita gente gosta do pôquer e muita gente joga e gasta dinheiro pra jogar poker e tudo mais. Então, eu acho isso muito bom pra economia do jogo. Eu mesmo gosto muito de jogar poker. É legal, cara. Você pode ganhar muita grana também com isso. Lembrando que é um jogo, né? Mas você sabendo jogar, você pode ganhar muito. Então, é muito bacana. Eu gosto, tá bom? E muita gente gosta também. Então, eu vejo com muitos bons olhos, né? Pôquer na blockchain. Eu devo estar entrando, sim, nesse projeto, tá bom? E basicamente, embaixo na descrição, além de todos os links necessários, vou deixar o Telegram lá, o grupo deles, porque você pode tá entrando lá, falando com as pessoas que estão lá no Telegram, você tira suas dúvidas, tá, galera? Conversa com a galera que já tá no projeto, que já investiu, conversa, é sempre bom, cara, todo projeto NFT que você vai entrar, conversa com a galera, estuda, aprofunda bem do projeto pra você ver, entendeu? Mas é isso aí, galera, lembrando que esse vídeo não é uma dica de investimento, é um conteúdo aqui, né? Eu falei minha opinião pra vocês, trouxe conteúdo pra vocês, e agora você faz sua parte, como eu falei, repito, vai lá, analisa o projeto, tá todos os links na descrição, conversa com a galera e você decide, afinal, o dinheiro é